Salve Deus! Vamos elevando os pensamentos até Deus, até nossos guias protetores, até os nossos anjos da guarda. Vamos pedindo muita proteção e vamos realizar o Salmo 28. A ti, a crão, Senhor, rocha minha, não emudeces para comigo. Não suceda que, calando-te o meu respeito, eu me torne semelhante aos que descem a ropa ouve a voz das minhas súplicas quando a ti gramo quando levanto as minhas mãos para teu santo templo não me arraste juntamente com os ímpios com os que praticam a iniquidade que falam de paz ao seu próximo mas tem mal no seu coração retribui-lhes segundo as suas obras segundo as malícias dos seus feitos dá-lhes conforme o que fizeram as suas mãos retribui-lhes o que, o, o que eles merecem, porquanto eles não atentam a obra do Senhor e nem para suas mãos tem feito. Ele, ele o derrubará e não os edificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é minha força, o meu escudo e ele eu confio. Confio o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu cântico louvarei. Ó Senhor, é a força do seu povo, ele é a fortaleza, salvador para o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os, exalta-os para sempre. Amém. Assim seja.